Bom, e aqui lá vamos nós para mais uma missão. Eu convoco todos os agentes da ilha. Começando pela Lince. Essa gata cheia de marra que vocês já devem conhecer há bastante tempo. E claro, não podia faltar o nosso mais novo agente. Um cara de banana. Você foi convocado, embananado. Então faça a sua missão e venha pra ilha. Claro que também não podia faltar o nosso grandalhão aí. O Brutus também foi chamado. Temos missão a fazer. Então quanto mais agentes a gente conseguir recrutar, melhor. Uh, e esse carinha aí? Uh, ele é o guarda da moita. Também foi convocado. Essa é a minha casa, a agência. E esse é o Miausclun. Sejam bem-vindos à missão mais importante das suas vidas. Boas-vindas à agência. Você teve excelentes recomendações. Este é o seu esconderijo. Compre o passe de batalha para recrutar esta equipe de agentes. Miausco, o ogóis felino que faz os seus oponentes de gato e sapato. Midas, gênio do crime com um toque de ouro. Maya, especialista de elite que se torna exclusivamente sua. E mais... Ao longo da temporada, você conclui missões para ganhar uma variante bônus para os seus agentes do passe de batalha. Espectro ou Sombra, escolha com sabedoria. E claro, você também participará de operações por tempo limitado que altera o destino da ilha permanentemente. E lembre-se, seu futuro começa ao comprar o passe de batalha. Você ganha sua equipe de agentes, 1500 v bucks e itens inéditos. O futuro está em suas mãos. Sabemos que você tomará as decisões certas. Boa sorte!